E aí, família? Beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. Tá eu e o Enzo. Hoje é dia dos pais, né, Enzo? Oi. Eu acho que é esquina. Eu acho que é esquina. É, pra quem não entendeu, ele falou que a gente tá indo no mercado comprar leite pra fazer achocolatado, né? Papai, tá indo no mercado Grande. É, o mercado... Né, é grande lá. É grande. grande. É, grande, ele tá falando que é grande. Eu acho grande, casa, eu acho, vai comprar. Chocolate. Ah, então a gente vai lá comprar café, é. achocolatado. Ele falou, mãe... E, e o que mais? Chocolatado. Mais o que? Chocolatado, eu acho, achocolatado. Eu acho. Então, então é isso, achocolatado eu acho, pão... não, pão tem. Tem, tem. Não tem, tem Chocolatado não. Chocolatado... É, chocolatado não, a gente já tem aí. Oh. Vamos lá então? Senta direitinho, vamos leite lá. Leite não. não. Não, leite pode. tem. Senta direitinho e vamos lá. Bom, é o seguinte, a gente teve que lavar o quintal, dar uma geral aqui, acabamos agora a pouco. Como eu combinei com o Enzo, que eu vou andar de bicicleta com ele. Mas a partir de agora, desse momento, não vai ser mais eu que vou estar controlando a câmera. Vai ser ele. Vai controlar a câmera? Sim. E o deixa o like? É. Fala. É ah, gordo. Vamos lá, bora. Uh -huh. Ele de cocô. Sim. Você viu, pai? Sim. Eu tô andando assim, assim rápido. A gente vai aqui, ó, com cantinho agora, ó. Ó. fazer é assim, tá, Manu? I'm going to go to the house. I'm going to o Não vai o carro. É passar rio. rio. Vamos para lá? Sim. Vamos? Vamos lá. para lá. o rio. É ah. a soeira, a É. Vamos subir ali. Subir, né? Subir ali. Na calça. Sacachado? É, na calça. ali, a Você já veio aqui? Sim. Já? Olha, pai, que isso! É o piscina. Aqui, quando chove, enchia de água. Aí eles criaram isso pra quando a, a encher muita água, eles abrem ali, ó. A água desce pra cá. Aí eles guardam a água aqui enquanto passa a água do rio. Aí quando esvaziar um pouco, eles tiram toda essa água e limpam. Põe água. Você entendeu? É água. Sim. É água. água. É grande, hein, cara? É água. Não tem nada É, não tem porque não tá chovendo É escadas de areia, pai Hã? É areia Tem um monte, né? É um de areia Ó oh. É grande o enzo É grande o anjo, pai É grande o anjo, pai Caminhão. É grande o anjo. É grandinho o anjo. Olha isso! <risos> não cai, não não cai. Quer olhar ali? Sim. Olha ali. Uau! É grande. Ali, olha ali, ó. O chupão água sai. Vamos lá que eu me esqueço. Vamos ver o que eu ver. Mas tá bom, mas. tá bom, mas tá bom. pronto. Tá tá está pensado. o quê? está pensado. agora eu tenho saída. e vai sair. E vai sair. tá bom. vai saída Vamos sair! Nossa! Vamos sair! Onde a gente vai? Indo? Vamos descer o matão? É! Aqui, ó! Vamos? Sim. Quer Sim. descer? Sim! Devagarzinho? Devagarzinho! É. Devagarzinho? É! Com cuidado! Cuidado, um cara. Cuidado, um cara. Cuidado, Vai, Uou. Uou. Ufa! Foi pouco. Cuidado, pouco. Tem é é é água, pai! Eita, água! Olha os barros! Tá bom, pai! É lá, Olha pra trás! Os carro vindo! Esse é tá A gente estava lá do outro lado, ó. Vamos atravessar aqui? Sim. Pra ir no Jolie? Sim. Vamos aqui. Jolie aqui em cima. Sim. Vamos atravessar aqui, ó. Vamos subir na escada Vamos pra lá aqui. Vou aqui. Hã? Vou aqui. Não. Não, a gente não vai no Jolie. A <risos> gente tá entrando no Jolim A gente tá invadindo o Jolim, que canta Ai meu Deus, será que alguém vai ver? Será que alguém vai ver? Vai, não. Sim Vai não Não vai não, cara sim, sim, Como que a gente vai passar no ponto de ônibus? Meu Deus Vamos, cara! <risos> A gente, que é Você tá um de posto? você dentro tá do de é. tá de posto? Não pode passar dentro do de posto! <risos> meu Deus. não Não casa. pode! Não pode! O que você está passando, cara? <risos> não. Que que é. É, vamos botar a De ano. é. o rio, ó. Rio. Tá muito sol? Tá muito sol? Boa. Sim. Vamos? Não! Não pode! Meu Deus, véio, Você é loucão, cara! Não pode! Você é loucão, mano! Eu não pode! Putz! Demais! Tô dando uma descansada, mano! Depois de andar de bicicleta, né, Nami? A gente vai lá no tio Ilha. Uhum. É? Uhum. Espera o carro. Bom, chegamos em casa. Pai. Depois de um dia difícil de tomar banho. Não. Eu não quero... O Enso tá peladão aqui vai tomar banho. E esse foi nosso dia. Foi bem diferente, né, amor? E agora a gente vai ficando por aqui, mano. Pra você que é pai igual eu, feliz dia dos pais. Tamo junto, espero Uai. que você tenha gostado. Eu ó. Oh. Mostra. É. é o carrinho preto do Enzo. Enzo, o que, que tem que fazer no vídeo? Não sei. Ó, oh, vamos ver dentro do carro. Não, o carro é aqui, ó. Oh, aqui oh, não não. O oh, que dentro? Quer ver? Dentro. Olha Nossa, isso. Não é que vê aqui, ó. Não. Ó, tá vendo? É aqui que vê, ó. Opa! Tá vendo? Tira o dedo. <risos> não, não pode pôr o dedo. Papai, graças... Eu vou finalizar o vídeo. Oh. Bom, é isso aí. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Tchau, tchau. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Beleza? Pai, olha. Eu vou ver pro barco do Senhor. Tchau. Tchau gente, não beijo. Não, não, não, não pode. Tchau, gente. Beijo. Não. Feliz dia dos pais. Valeu. Falou. E fui.